Saúde e qualidade de vida, motivos que fizeram a dona Ivoni, de 83 anos, se aproximar do Pró-Saúde, um projeto da UFSM em parceria com a Prefeitura de Santa Maria, que leva atividade física para a comunidade. E a minha filha disse, mãe, tu não para, pelo amor de Deus. Eu digo assim, se eu parar, e agora que a professora falou lá que a gente tem que estar se movimentando. Aí, então eu agradeci estar tá, tá aqui, está muito, sendo muito bom para a gente, né? O projeto multidisciplinar conta com o trabalho de profissionais de diferentes áreas educação física, fisioterapia, medicina, terapia ocupacional, nutrição e psicologia. Entre as atividades oferecidas estão pilates, musculação e treinamento funcional. E o objetivo deste projeto é trazer exercícios físicos gratuitos para a comunidade de Santa Maria, principalmente para aquela comunidade que não não tem acesso a um clube privado ou uma academia, que muitas vezes não tem condições financeiras de fazer exercícios físicos de qualidade. Então nós procuramos atender também uh, pessoas com doenças crônicas e gestantes com diferentes modalidades de forma gratuita no Centro Esportivo Municipal. Nós já vemos assim nas primeiras semanas das práticas dos exercícios físicos, a melhora na questão da saúde mental. Alegria que a comunidade vem para o Centro Desportivo Municipal para fazer os exercícios físicos. Ao aliar o ensino, a pesquisa e extensão, o projeto proporciona experiências profissionais aos acadêmicos e traz benefícios à saúde dos santamarienses. Depois de dois anos que eu e todos os meus colegas a gente viveu um período de reclusão, onde a gente tinha apenas a teoria, ter um projeto como para a saúde aqui, podendo entregar para a comunidade um serviço de qualidade é literalmente o que a gente queria, poder botar o conhecimento à prova e ter a real prática, a vivência da profissão. Então é uma realização assim para mim e para os colegas. Além de ofertar 16 modalidades esportivas, o ProSaúde também atende públicos com necessidades específicas, como os pacientes com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor crônica e generalizada que se manifesta especialmente nos tecidos musculares e nas articulações. A fibromialgia ela é multifatorial, então tem muitos fatores que vão envolver ela. Dentro do que a gente sabe que os estudos eles apontam que o exercício físico é prolongado, de pelo menos duas a três vezes na semana, eles, eles melhoram a dor, melhoram os sintomas depressivos, melhoram o sono e a qualidade de vida dessas pessoas. Alguns estudos mais avançados mostram que, inclusive, há é uma redução no número de medicamentos que eles tomam, de analgésicos e anestésicos. Então, o exercício físico acaba sendo uma importante, um importante aliado no tratamento das pessoas com fibromialgia. A procura tem sido bem grande para nossa surpresa, é, a gente teve inicialmente 84 inscrições, nós temos apenas 20 vagas, mas agora essa lista já encontra-se em assim, 150 e a gente sabe que tende a aumentar considerando a, em torno a estimativa de 6% da população de Santa Maria que possuem é, fibromialgia, então esse número vai aumentar. Dona Ivoni convive com as dores da síndrome há mais de 20 anos. Mas, com a participação no grupo, já observou evolução nos movimentos do dia a dia. Eu tinha dificuldade até de levantar, né, porque eu levantava lentamente e me agarrava no roupeiro e ia devagar porque parece que tá tudo travado, né. E agora não, agora eu já me levanto que é uma maravilha. Ninguém me vê eu deitada a não ser a hora de dormir. Além dos exercícios físicos, o grupo proporciona um espaço de educação em saúde, semanalmente trocam experiências e tiram dúvidas sobre temas que cercam o diagnóstico. Então isso assim, é uma alegria para a gente que trabalha com a comunidade e certamente para a comunidade ter esse espaço de prática e de interação social é fundamental.